Agora, gente, eu vou chamar aqui essa pessoa. Toda vez que eu via ela no Instagram, eu ficava com uma vontade de dar um apertão nela, porque ela é tão fofa. Vocês vão se apaixonar por ela. E ela. Ela traz sempre uns amigos muito especiais. Nossos amigos arquiturianos estão sempre do ladinho dela. Vem com a nave. De vez em quando a gente escuta a nave chegando. Então, se prepare, que vocês vão se apaixonar pela Kiara que ela é terapeuta quântica e ela é canalizadora dos arquiturianos. Então... Eu tenho o prazer e a honra de chamar essa querida Kiara na tela. Seu microfone está desligado, amor. Liga o seu microfone. Já, eu já entra fazendo. Está me ouvindo, meu amor? O som está bom agora? Ah, tá. uhum. Gratidão, Kelly, meu amor. Gratidão por esse convite lindo, por estar aqui contigo. Nesse canal que eu sei que é um canal que traz amor, que está trabalhando aí como uma grande trabalhadora da luz, trabalhando em amor para aumentar a vibração dos seres humanos tão necessário nesse momento de transição planetária. Parabéns pelo teu lindo canal, meu amor, parabéns por o teu lindo trabalho, não só aqui nesse canal, mas esse trabalho de caridade, esse trabalho de amor ao próximo que isso preenche de luz o planeta. E o planeta, ele é carente de luz. Então, se muitos mais entrarem nesta energia de amor e compaixão, a gente vai fazer a 5D chegar mais rápido. Então, vamos lá, pessoal. Yeah. Vamos. <risos> Êê, 5D, vamos lá. <risos> vamos todo mundo junto, gente. A gente quer muito, a gente yeah. quer muito. Eu... Diga. Eu escutei que quando a gente juntasse aqui, a tela ia explodir. De tanta energia. Vamos lá, gente, olha, não vamos... É, não vamos uh, explodir nada, não vamos não explodir, nada. tá? Não vamos explodir, a gente vai ficar bem aqui, tá bom, gente? É que já acontecem algumas coisas, às vezes, né? Alguns fenômenos, mas tudo bem. A gente tá aqui segurando... A Keoran andou desaparecendo na última live dela, então a coisa tá coisa tá pegando. A Kiara aí traz as naves, de vez em quando faz um barulho estranho aí, então não se assuste. Pois é, gente, pois é. Mas tudo bem, né? Uh, na verdade, esse barulho de naves, às vezes, que acontece, uh, uma vez eu perguntei e eles disseram, né? A gente só tá mostrando que estamos aqui de verdade, que somos de verdade, né? Brincando, mas eles são tão amorosos. E aí eu pedi para eles baixarem o volume, porque na verdade a transmissão tava não tava conseguindo vir a voz, né? E eles baixaram. Então achei muito amoroso, porque nada do que eles fazem é no sentido de agredir nem de atrapalhar. Eles vão trazendo e a gente vai conversando com eles, explicando como é que a gente está sentindo aquilo, como é que está indo aquele outro. E assim eles vão adaptando. É muita amorosidade que esses seres têm. Bom, a Oren sabe, né? Tem contato com vários seres de luz, né, meu amor? Com certeza. Eles, eles também têm muito bom humor, os arquiturianos. muito Eles são muito, muito bonitinhos. Uhum. Mas a Kiara, antes da gente começar a live, ela me mostrou um caderninho, <risos> onde ela tem uns pontinhos de volume, porque ela fala, ei, pessoal, está muito alto, mostra aí seu caderninho, Kiara. <risos> É que assim, ó, nas lives, principalmente com a Marise, ele estava muito alto, e aí eu não sabia o que fazer. E aí eu peguei e falei com os Arcturianos e eles não entenderam muito bem. E aí eu perguntei para o Cryon do serviço magnético, né? Daí ele falou: Gente, pelo amor de Deus, não acredito que tá perguntando isso, porque não fala? Daí eu disse, não sei, os Arcturianos são um pouquinho diferentes, no sentido de que eles são. Eles nunca estiveram no planeta Terra, né? E aí, ele disse desenha. Daí, eu desenhei, gente, essa escala aqui. Espera, deixa eu arrumar. Uh, <risos> que é... eu, Eles viram desenhando, né? A escala de volume. Então, assim, estava às vezes no 8, sabe? Daí, quando estava muito alto, eu dizia para eles, baixando o volume para audição humana em 3. E aí, baixava. Eu achei tão lindo, tão lindo, tão lindo. E eles entendem. E aí, eu comecei a, a deixar aqui, né? porque daí quando eu estou transmitindo, se eu vejo que está muito alto, eu já faço assim no 3. E foi muito bonito, porque eu vi as mãos deles num, num painel grande, assim, uh, parecia, é uma nave, né? Mas parecia de um carro cheio de coisas, assim. E eu vi as mãos deles fazendo assim, em três volumes, assim, que eu acho oh, que eram os correspondentes à audição humana, né? e aumentando outros volumes, que eu acho que, que daí um eles explicaram né, que isso é porque eles passam, eles transmitem códigos de luz junto com as canalizações. Esses códigos de luz, eles são recebidos por vários sentidos humanos, por, né, vai entrando na nossa pele, vai entrando, vai entrando, vai entrando, então, às vezes, quando eles querem trazer muitos códigos acaba passando num formato sonoro e foi aí que veio essa ideia, né, e daí ficou tudo bem porque os códigos continuam passando, só que num volume um pouquinho mais baixo, eles vão mexendo lá eu não sei, eu não entendo nada de som mas parecia assim, um monte de volume assim, e eu tá cara não, Tiara, eu preciso você me mostrou isso agora eu falei assim, ai, tá, agora vou eu vou fazer o xerox, eu vou fazer igualzinho, porque quando eles vêm aqui com a nave e começam a me fazer a decodificação, fica uhum. muito alto. Sabe aquelas é, campanas tibetanas que fica... sabe? E aí fica assim, no, no meio. <risos> e bem alto aqui. <risos> e isso, às três horas da manhã, e eu lá deitava. Isso, três me... horas sabe? da manhã. 3 horas né? do meio, ti, ti, ti, ti, ti, e eu falei, meu Deus do céu por que vocês fazem isso tão alto? eu falei assim pra eles, é. não tem como vocês levar, me levarem em projeção astral a nave, porque aí eu não preciso ficar ouvindo com meus ou ouvidos humanos e eles uh -huh. falaram assim, não, porque é o seu físico que precisa ser decodificado ah, é o seu DNA tá. que precisa Entendi. ser decodificado e não seu corpo astral e eu Entendi. falei, meu Deus, mas tá muito alto isso aqui e eles não me compreenderam, Kiara porque toda vez fica alto desse <risos> jeito eu, Eu vou, vou te, te passar a tabela Eu vou te passar a tabela, tu vai ver que tu vai enxergar eles mexendo. Eles eles tiram um volume, e botam outro, assim, é alguma coisa que eles fazem para ficar na, né? na, na, na, na... que é entre é, o código, não, não mas que não atrapalha a audição. É. Não, adianta é alto, não, adianta tá. não, deixar, não adiantou eu falar que alto, não adiantou eu falar com a telepatia, não gente. então eu tenho que eu fazer lá um vou... desenho. A Olha, gente, aqui. Eu vou por a tá. a gente não <risos> repare que a minha unha tá suja, mas não é porque tá suja, é porque eu pintei o cabelo não de dá azul pra ver, ontem, não dá pra ver. tá? E daí eu fico tá fazendo lindo. assim sem querer, sabe? E sai um pouquinho porque é um tonalizante, aí eu olhei eu, meu Deus, vão dizer que eu sou o quê? <risos> Não Mas dá para ver, ali, Kiara. Não dá para ver, tá, <risos> obrigada. Gratidão, Kiara. Tu então é muito Mas, amorosa, Kiara. tem muita compaixão. Mas, <risos> Deus, que linda. Sabe o que eu ia te perguntar? Uhum. Quando... Você sempre foi assim, meia maluquinha? Porque eu, eu sempre fui meio uhum. maluca. Sempre. sempre. Uhum. Você sempre foi sempre. assim? Sempre. Desde uhum. criança. Desde criança. E isso foi uma coisa um pouco complicada, porque a minha família, que eu amo muito, a minha família terrana, ela é uma família muito normal. É uma família muito, assim, muito, muito comum no sentido amoroso, sabe? Eles gostam das coisas que a maioria gosta, eles seguem os padrões e tal. E eu era a única que não seguia. Então, isso foi difícil, porque eu era diferente, eu sentia coisas, eu via coisas, eu tinha pesadelos estranhos, eu me sentia acompanhada e eu não sabia o que fazer com aquilo, e mais ninguém sentia. Quando tu é criança, uhum. tu acha que a tua família é o mundo inteiro. Então, quando tu é diferente dela, tu tende a ir para um espaço de depressão, que foi o que aconteceu comigo, onde tu te sente deslocada, fora de contexto, onde tu sente que tu não é daqui. Mas isso é muito profundo para uma criança. Quando tu é adulto, Pode buscar tua tribo, quanto é criança, tá na tua família. Então foi um uhum. foi um processo que trouxe para mim muita muitos desafios, né? Então assim eu passei por questões de depressão, remédios e muitas coisas, né? Até tentativas de, mas uh, depois eu fui vendo assim que isso tinha um objetivo, existia um motivo para mim me sentir assim. E superar aquilo, estar ressignificando aquilo e percebendo que tu pode ser amor, compaixão e tudo, independente de estar sendo aprovada ou não pelas outras pessoas, sejam elas quais forem, tu começa a expandir. Então eu consegui receber essa compreensão e hoje eu sou tão grata, porque se não fossem estas coisas eu não seria quem eu sou, né? E Eu não teria aberto os chácaras e os pontos que eu precisava para estar fazendo um trabalho de terapia quântica, de canalizadora. Então, na verdade, eu sei que é difícil, mas tudo faz parte, tudo faz parte de um plano muito grande para que tu vá para o caminho da tua missão de alma, né? Com certeza, e sempre quem quem tem esse caminho de mestre, sempre tem que passar por certos desafios, né? Ufa. Para compreender também as pessoas que passam pelo mesmo, porque eu passei por três depressões, né? Para chegar até aqui onde eu cheguei, eu passei por muitos desafios para chegar até aqui onde eu cheguei. Só que hoje, eu sei, quando alguém chega comigo é, até a mim com o mesmo desafio, eu falo, eu passei pelo mesmo, eu te entendo, porque eu senti na pele, então você é a mesma coisa, né? Então, a gente Isso, tem exatamente. esse caminho de mestre, e é, e é muito lindo olhar para trás e falar, uau, quanto aprendizado que eu passei, né? Eu também, eu era a estraninha da família, eu era estranha de qualquer lugar, <risos> porque eu era aquela criança hiperativa, né, que, nossa, eu era bem diferente de todas as crianças, e aí uhum. as pessoas não compreendiam muito bem o meu jeito, então eu não fui muito aceita uhum. em todos os lugares, né? Mas, assim, a Cantinho. gente tem aquele, aquele caminho lindo até chegar onde a gente chegou, porque, realmente, a gente veio com uma outra missão, é um outro trabalho, né? Então, é muito lindo. É um né? trabalho você diferente. Que que você começou com... É que você começou então a, esse trabalho com os faz tempo isso? Uhum. Assim, ó, eu comecei uh, na espiritualidade, né? Desde os 13 anos, né? Que eu comecei a buscar muitas coisas e tudo mais e tal. E aí fui passando por todos aqueles caminhos, né? Fui bruxa por um tempo, foi bem bonito trabalhar com ervas, trabalhar com cores, trabalhar com as mulheres, lindo, lindo, lindo, lindo. Fui buscando vários caminhos espirituais. Uh, depois fui para o espiritismo, né? Acho que todo mundo faz esse caminho, né? Depois fui entrando em coisas mais espiritualistas livres, né? E foi em 2015, por aí, que eu decidi trocar de profissão, né? Que eu era geóloga e trabalhava na universidade como uma cientista, né? E aquilo não estava fechando. E eu vi que a depressão estava vindo com mais força ainda. E daí eu pensei, meu Deus, ou eu morro ou eu... E aí eu comecei a ir para a área holística, fiz milhares de cursos, como todos nós, né, a gente sempre faz, né, e foi aí que, numa sessão onde eu estava recebendo e também passando, um num curso, né, eu recebi uma mensagem assim, arquituriano, Arcturiano eu não sabia quem era, e isso foi em 2016, eu acho, e daí eu perguntei para uma pessoa que quer é arturiano, e ela me disse, arquituriano, e aí eu comecei a... Aí eu ia pesquisá-los, né? E aí não uhum. pesquisei. E aí depois não pesquisei porque já já uma intuição muito aguçada, já conversava com os meus guias, assim, direto, né? Não pesquisa, deixa vir, calma, deixa vir, deixa vir. E aí foi, foi indo, né? E em 2019, 2020, eu estava escrevendo um livro... Uh, Através da fala eu gravo, eu não consigo escrever, eu acho chato escrever, então eu falo. E aí eu estava escrevendo um livro sobre a minha caminhada até virar uma terapeuta e sobre as terapias quânticas. E aí eu começava a citar. E aí quando eu fui ver no outro dia, tinha alguns áudios que eu não sabia o que, que era. Eu não fazia ideia não. de como que eu tinha dito aquilo. E eram coisas que eram aprofundadas demais e eu não conhecia. Então, o que que aconteceu? Eu vi que aquilo tinha alguns conceitos estranhos, planetas tridimensionais, galáxias, quadrantes chegando, tararã, tararã, tararã, energias de plasma, sol central, uh, as Pleiades, coisas assim, né, que eu não conhecia. Eu fui tentar entender o que, que é isso, né, e aí conversei com duas pessoas, elas me disseram isso é canalização. E aí, a partir daí, eu comecei a treinar em casa sozinha, né? Eu fui deixando... É, é difícil deixar passar, porque tu quer raciocinar e pensar. E uhum. para que a mensagem canalizada seja transportada, a mente tem que sair do, da equação. E aí, opa! É. <risos> aí foi, foi um treinamento, e aí eu comecei a canalizar. E aí, no momento que eu comecei a canalizar, assim, que eu consegui dar forma às mensagens, aí eles disseram, cria um Instagram. O Instagram foi criado em 2021. Eu não tinha, não, né, não fazia nada nesse sentido, não, eu era muito envergonhada. E aí, eles disseram, tem que, eles falam assim, tem que ir, tem que divulgar. Eles não falam divulgar, eles falam tem que espalhar. Expandir. Expandir, isso e aí eu criei o Instagram uhum. e aí comecei a divulgar e aí foi indo foi um caminho muito bonito sou muito grata muito grata e daí eu soube né que era os arcturianos daí aos poucos fui acessando né descobrindo que eu era uma arcturiana que é a minha família de alma e por isso que eles transportam as mensagens né e na verdade assim o interessante foi que lá por 2022 no início eles trouxeram, né, aquilo que vocês, que todos nós já sabemos, né, que os arcturianos, eles ficam aqui uh, me trazendo a mensagem, né, mas tem outros seres, os mestres ascensionados, todos estão juntos aqui. Então, na verdade, assim, a família de alma está ali para decodificar mesmo aqui e passar para o coração, quando a mensagem chega no coração, é que ela vai para a cabeça. E depois que ela vai para o canal da voz. Então, uhum. uh, eles não canalizam sozinhos. Não é um ser só. São milhares uhum. que depositam, assim, né? E as informações. As informações, é. Desculpa, falei mais demais. Não, de jeito nenhum. <risos> que coisa mais linda, Me né? Buguei, e, então, assim, você descobriu que você era uma arquituriana e, no hum. caso, você não via eles, você só sentia eles, Você era a vibração deles. Né? Era a vibração deles e isso também foi confuso, porque a gente acredita quando a gente vê, né, e eu não via. E aí eu vi algumas descrições, aí depois, mas mesmo assim eu continuei, porque eu sentia que era uma energia arquituriana, não sei como que eu sabia, claro, né, depois eu soube que eu sabia porque eu era arquituriana, né, mas, na verdade, assim, depois eles foram explicando cada vez mais que os arcturianos depois da sexta, sétima dimensão, eles já não têm mais um formato. E eu estava uhum. geralmente me comunicando com sexta, sétima, oitava, nona, décima, décima, décima primeira, os arcturianos dessas dimensões. E aí eu entendi que eles já eram muito mais, eles, eles eram assim como nuvens, sabe? Mudavam uhum. de cor... Uhum. E às vezes eles assumiam um formato só para a gente compreender, mas eles não têm um formato. E aí eu comecei a... Demorou tudo isso, né? Agora eu estou contando aqui um resuminho, mas assim... Uhum. Isso foi difícil, porque eu duvidava de mim o tempo todo. Eu fui até num médico psiquiatra para ver se eu não estava esquizofrênica. <risos> não acredito que... <risos> Meu Deus, o que, que o médico falou? que Eu pra ele, devia eu... ter filmado. Eu devia ter filmado porque ele fez uma cara. Assim. Ele fez assim. Mais uma. Aí ele. Não, é que ele era meu amigo já, porque eu já me tratei com psiquiatras, né? Eu tive ah, tá, depressão tá, eu por anos, conheci... então ele era meu amigo, já me conhecia, né? Mas fazia mais de ano, que eu não via ele, eu, né? Meu Deus, a cara tá tendo uma recaída. Eu fui, no, é, o melhor, eu fui no melhor psiquiatra do Rio Grande do Sul, né? Porque tinha que, que ser um bem caro. Ah, caro, é mil reais uma sessão com ele. Eu, tá, mas eu vou no mais caro, porque... Tá, porque, sei lá, não porque era caro, mas porque era bom, né? O homem era bom mesmo. Daí fui lá, falei, falei, parecia uma caturrita, nunca lava a boca. E ele olhando. Daí, daqui a pouco ele disse assim, tá, tá, tá. Daí ele disse assim... Olha só, esquizofrenia não é uma coisa que de repente tu tá num momento ali te concentra e tu começa a ouvir e falar. Não é assim. A esquizofrenia, ela é descoordenada. Ela vem quando tu tá jantando com um monte de gente, quando tu tá trabalhando no escritório, quando tu tá conversando com os teus familiares, tu começa a falar coisas. Ela, ela não tem, né? Ela não tem, ah, agora eu vou ser esquizofrênica. Então tem muitas coisas daí ele falou assim o que eu vejo é que hoje em dia as pessoas ficam vendo filminhos e seriadinhos onde tem essas coisas e botam tudo numa caixinha a ah, esse aqui é esquizofrênico esse aqui é isso esse aqui é aquilo eu acho que é isso que tá fazendo eu disse não doutor desculpa é que eu fiquei assustada ele me assim olha tem pessoas que trabalham em alguns lugares que ele falou centro espíritas né que ele conhece essas pessoas vão lá, estão naquele momento, estão prontas para fazer aquilo, é diferente, é uma coisa uh, organizada. A esquizofrenia não é assim, então assim, se tu quer ver, vir aqui mais vezes para falar sobre isso, vamos conversar. Mas eu não sou uma pessoa fechada, eu tenho a cabeça aberta, eu sei que ele tem mesmo, assim, ele, era, ele já foi budista, né? então assim, ele não é fechado... E ele disse, mas eu não vejo dessa forma. Se começar a ficar descontrolado, se isso começar a atrapalhar a tua vida, se tu estiver num banco numa reunião conversando com alguém e acontecer assim, daí tu vem aqui, mas... Daí, aí eu parei de incomodar. esse é bom. Não, não, ele é o melhor. Não, ele é o melhor. Ele é o melhor. Eu admito, olha... Que bom, um que bom, porque gigoso. o outro o que, atras, que já começaria a dar remédio para você, né? É, <risos> cada um... Né? É, não, mas, mas como eu já... Pra tu ver, né? Tudo tem motivo. Como eu já tinha um caminho de depressão, eu conheci muitos, conheci mais de 10, né? Aí eu e... fui ali, fiz uma seleção. Não, vou numa pessoa que seja, assim, uma pessoa que tenha discernimento, né? Que vá ouvir, que vá sentar, vá ouvir e não vai, né? E fui numa pessoa muito boa, foi bem... Claro, mas... mas valeu a pena, né? Valeu a pena. Você viu que você não é mais mas... esquizofrênica. Esquizofrênica? Não, talvez é seja outra coisa, mas não estou nem aí também. É. É. Você é a maluquinha do planeta Terra e está tudo bem. É. Ai, gente, se eu estou ajudando alguém, se está trazendo luz, como muitas pessoas já me trouxeram, puxa, me ajudou muito naquele sentido. Eu vi aquela canalização e comecei a ficar melhor em relação a tal coisa. Eu estou me dando melhor com a minha família. Eu estou tendo relações mais saudáveis. Então, tá maravilhoso. Eu estou grata. Ai, que lindo, Kiara. Eu acho que isso tudo tem a ver com aquilo que, com o tema da live, na verdade, que é a vibração da nova Sim, terra, bem. né? Uhum. Porque a, a terra já está vibrando em uma outra frequência, né? E as pessoas, elas estão elas com sede, elas estão buscando, tem alguma coisa diferente acontecendo com elas, né? As religiões não estão mais dando toda a informação que elas precisam, elas estão com muita sede, então... É tão necessário pessoas diferenciadas, sabe? Que se permitem ser um canal para é. canalizar, para trazer mensagens, né? Trazer essa mensagem de amor, porque 5D, falou em 5D, para mim é igual amor, né? Então, uhum. já que a pessoa... E tá certo, buscar, e é, é igual amor. Né? É. Uhum. Buscar essa vibração de, de 5D, não tem que ficar complicando, né, Kiara? Ah, eu tenho que estudar isso, tenho que estudar aquilo, tenho que isso, não... É tão simples, é só aprender a amar novamente, porque nós não esquecemos o que é amor, né? Esqueço. Então, quer, quer mesmo vibrar nessa frequência alta da 5D, porque o planeta já está vibrando? É só amar, é amar, nós só estamos aqui para amar, né? <risos> então, Precisamos às vezes as pessoas... É, as pessoas acham um pouco maluco, às vezes, a gente só, só falar de paz, amor e, e nos desligarmos do mundo lá fora. Mas é tão simples o amor, né? Quando a gente ama, a gente cria aquele mundo em paz, com harmonia, e tá, e tá tudo perfeito do jeito que tá. Então, essa vibração da nova terra se resume, a, res, se resume apenas, apenas no saber amar. Né? Você acha que é assim também? Tenho certeza, tenho certeza. Alguém uma vez perguntou uh, em uma palavra o que é a Terra 5D e eu, meu Deus, não vou conseguir falar porque é tanta coisa e aí veio, puf, amor, em uma palavra, <risos> amor. É. É. Então, que Karen, eu, que eu... vamos. não assim só para falar assim claro. para as pessoas compreenderem, né? Que às vezes uh, nós temos tantas pessoas aí que são tão sábias, leem tanto livros dão uhum. cursos, né? Mas eu acho que existe uma grande diferença entre o despertar e, a, e, a, e esse conhecimento todo. Uhum. Porque eu conheço muitas pessoas com conhecimento, mas ainda não tem esse despertar para o amor. Sabe, talvez, na teoria, o caminho, mas não conseguem viver aquilo. Uhum. Então, eu acho que o, o segredo de tudo agora para a gente conseguir é, virar essa chave, né, de colocar todo esse conhecimento em prática, é simplesmente voltando para o coração. Exatamente. Acho que não tem uma outra saída a não ser voltar para o coração. E voltar para o coração é o silenciar, porque é no silêncio que está a sabedoria do ser humano. né? É desligar a mente, acalmar o coração, se desligar do mundo lá fora e olhar só para dentro. Então, é, é aí que tá, é aí que começa o despertar da, da pessoa, né? O simplesmente amar, não, não complicar, porque a informação já está toda dentro, né, Chiara? É aí, só relembrar, tá né? A gente tudo dentro, a gente tem nos nossos registros akashicos, todas as informações do amor verdadeiro e completo do nosso eu superior. E, na verdade, Keren, essa parte, ela é, é importante a gente saber disso, porque. O que acontece é que nós estamos num planeta 3D, onde a cabeça, o raciocínio e o intelecto estiveram no comando desse planeta por eras e eras e eras. Quando a gente chega no momento da espiritualidade, no momento de entrar numa 5D, que é a era do coração, onde a cabeça já perde a sua, né? a gente, quando tu ainda está muito preso na 3D, tu tende a racionalizar a nova Terra racionalizar a nova, né, a nova, a nova energia. Então, tu cria padrões, cria parâmetros, cria conceitos e vai ali raciocinando. E tá tudo bem, porque algumas pessoas começam dessa forma. Então, muita gente acaba indo buscar esse conhecimento porque recebe de uma forma onde a cabeça está no comando, mas depois a pessoa começa a abrir o seu coração. Então, tudo é um processo lindo e maravilhoso, né? Mas realmente, gente, para conseguir Sim. acessar as coisas mais lindas da 5D, tem que deixar a cabeça pro lado. É, é fácil? Não. Mas dá para é, fazer. É, para né? Dá para fazer, dá para fazer. <risos> Se a Kiara conseguiu, que É todo um treino, né? <risos> Eu chorava, eu chorava, eu chorava e dizia, por favor, Deus, por favor, eu faço qualquer coisa, faça a minha cabeça ficar quieta, por favor. E ela não fazia, não fazia. Até que a cabeça é. ficou quieta e os arcuturianos conseguiram falar. Ai, que lindo, Kiara, que lindo. É que você foi para o sentir, né? Foi. Você foi para o sentir e a, e a nova terra, a vibração da nova terra, não tem como você entender com a mente quando eu tento explicar qualquer coisa que eu vivenciei lá onde eles me mostraram, né, fora daqui, eu não uhum. tenho como explicar isso com a mente, porque a mente humana não conhece esse tipo não de conhece. vibração. Então a gente tem que ir para o coração, então a 5D é só no sentir, é só o coração, né, e eu é acho certo. que quando a gente se permite, né, acalmar isso. a mente, na verdade a gente não desliga, a gente não consegue desligar a mente, mas a gente acalma, né, a gente acalma para que o coração venha falar, né. Isso. Então isso é... Maravilhoso. Exatamente. Eu não sei se, se os nossos Eu... amigos já estão aí querendo falar, você me fala, tá? Eu pedi autorização, eles sempre falam desse jeito, autorização para a linda irmã Keorin, para estar trazendo uma palavra que arcturianos arquiturianos querem trazer alguns, alguns códigos de luz, junto com algumas palavras, com alguns esclarecimentos sobre... O que, que é essa nova vibração 5D? Como é que ela caminha? Tu me dá autorização, Karen? Toda. Que Gratidão. todos eles sejam bem-vindos. Gratidão. Então, pessoal, vou pedir para vocês estarem fechando os olhos por um minutinho, fazendo três respirações profundas. Lentas, abrindo o seu coração para receber os códigos de luz dos amados irmãos arturianos e outros irmãos que vêm junto, trazendo o seu amor, a sua compaixão e a sua benevolência e muita luz. Saudações, amados irmãos estelares, nós somos os arquiturianos, como a irmã falou, há mais consciências de luz aqui conosco, todas com o mesmo objetivo, transportar amor, compaixão, Códigos de luz que trazem chaves, chaves que nós conseguimos girar ao falar com vocês para abrir aquelas partes dos seus registros akásticos em que informações maravilhosas estão disponíveis para que vocês as acessem agora mesmo. Amados... O que é a 5D? O que é a vibração 5D? Todos estão falando sobre a transição planetária e nós vamos ajudar a esclarecer e queremos que vocês estejam cientes de que enquanto falamos aqui, depositamos também códigos de luz Amor, energia e informação em seus corações de luz, amados. Queridos, vocês estiveram em um planeta tridimensional por eras e eras e eras. A 3D é um mundo um pouco mais primitivo, onde há Sede e o poder de sobrevivência prevalecem? Quando a sobrevivência está comandando um planeta, a mente também tem que comandar, porque existe um raciocínio lógico intelectual para se criar as condições de sustento, de sobrevivência e também de moradia. Vocês precisam procriar a sua espécie. E todo este movimento de sobrevivência cria todas as energias de dualidade planetárias. Vocês têm que lutar para sobreviver e automaticamente têm que criar disputas, polaridades, bem e mal, mais e menos, pior e melhor, e isso cria uma densidade que é pesada. Quando a cabeça comanda um planeta, muitas questões de disfuncionalidade são criadas. Mas, amados, tudo isto faz parte de um processo evolucionário. Vocês também evoluem. Vocês também já estiveram em condições mais primitivas em vidas passadas? E agora já estão em condições muito mais elevadas? E a sua Gaia também está passando por isto? Portanto, amado, a 3D é isto, isto que vocês tiveram, um mundo onde a dualidade prevalece. A 4D é muito simples, 4D é o anexo da 3D, é onde o tempo inexiste, ele não é mais linear, é para onde vão aqueles que desencarnam e precisam reescrever os seus planos encarnatórios com base em todos os seus históricos, todas as coisas que já foram equilibradas e todas que ainda estão por equilibrar. Isto é normal. Todos os planetas tridimensionais possuem junto a 4D. Na 4D também não estão só os desencarnados, também vocês caminham por ela estando encarnados. Porque vocês fazem as suas viagens astrais, vocês vão, vocês veem o futuro, vocês veem passados longíquos, vocês veem passados de outras vidas, quando passeiam pela 4D. Portanto, amados, demos uma pequena explicação do que é a 3D, do que é a 4D, para chegar no assunto que queremos realmente explanar para vocês. E o que é a 5D? O que é a vibração 5D? Como a irmã falou, é amor. O que, que muda principalmente quando a Terra, o seu planeta, entra na 5D? Em primeiro lugar... A Terra já está entrando na 5D, a transição planetária começou há mais de três séculos. Porém, em 2012, ela teve o seu pico de transição. E aí, vocês entraram todos na 5D. Os outros reinos já estão completamente mantados na luz amorosa pentadimensional os vegetais, os minerais, os animais, todos já estão vibrando 5D. E vocês, amados, estão acessando a 5D em muitos momentos da sua vida, do seu dia, da sua noite, do seu sono, pois ela ficou completamente disponibilizada desde 2012. E amados, é importante que vocês saibam, a vibração 5D muda toda a estrutura de vida de um planeta. Um planeta 5D não é mais regido pela sobrevivência e nem pela mente intelectual racional. Um planeta 5D é provido em sua sobrevivência pela própria energia planetária de Gaia. Ou seja, tudo o que vocês precisam para sobreviver vai ser provido para todos em igualdade. Moradia, alimento, apesar de que vão ser muito diferentes, amados. As moradias serão diferenciadas? Alguns querem ouvir um pouquinho como vai ser? Podemos ouvir as suas mentes, queridos. É claro, não só de quem está aqui neste momento, mas de quem vai estar. Nós já estamos multidimensionais e o tempo inexiste para nós. Por isso que dizemos que os códigos de luz que são transportados chegam a todos independente de quando ouçam esta comunicação. Amados, o planeta 5D que está chegando e está muito perto... É belíssimo, magnífico em todos os sentidos. Todos terão belas moradias. Você mesmo vai projetar a sua moradia. É como uma impressora 3D. É uma energia que vai criar tudo. Uma intenção e uma cocriação acontecendo instantaneamente. Os alimentos que serão muito mais sutilizados, quase todos líquidos, serão providos por Gaia, vocês terão os alimentos à disposição. Não haverá mais desigualdade. A energia 5D que se baseia no amor e é comandada. Pelo coração e pela intuição. Cria uma comunidade unida que trabalha em cooperação constante. Não há necessidade e não há espaço para ter mais, ter menos, ser melhor, ser pior. Ninguém está interessado nisso. Vocês terão a consciência muito mais expandida. E tendo a consciência expandida, vocês saberão o que significa somos todos um. Você só vai conseguir ser feliz se todos os seus irmãos, que são todos os que vivem em seu planeta, estiverem felizes também. É por isso que não há desigualdade, porque todos estão cooperando com todos. E é por isso que o planeta se torna funcional, magnífico e benevolente. As energias, para prover tudo o que é necessário, a energia elétrica vai ser diferente, mas ela vai ser provida por Gaia também. Não haverá mais estes cataclismas, estes temporais, as temperaturas serão amenas em todas as partes do globo. Isto vai facilitar o processo de agricultura, que vai ser diferenciado também. E vocês vão ver, vocês estarão lá e está muito perto. Tudo é harmônico. E alguns estão pensando, mas o que eu vou fazer? Qual vai ser o meu trabalho? Vocês terão muitos trabalhos magníficos para fazer, amados. Mas ele não vai ser para prover o seu sustento. Ele vai ser para colaborar com o seu planeta, para embelezar ainda mais o seu planeta. E todo o trabalho na 5D é feito com o coração em primeiro lugar. Portanto, você nunca mais vai trabalhar com algo que te desagrada. Algo que você faz só para ganhar, porque está muito cansado. Você vai trabalhar com aquilo que é da sua vocação. Cada um, cada ser humano, mesmo agora, onde o planeta ainda não está completamente 5D, cada um vem com uma vocação, com algo aberto, porque vocês tiveram milhares de vidas e algumas coisas vocês praticaram em várias delas e quando vocês chegam aqui vocês querem ser aquilo que o coração quer ser mas a sociedade vem e cala vocês e vocês têm que seguir um caminho que não é o que gostariam isso não acontece na 5D você segue o caminho que você ama se você quer cantar se você quer pintar, se você quer trabalhar com a terra, todos eles são honrados, todos contribuem e todos são feitos com amor. A gratidão é algo que se sente diariamente no planeta 5D, porque vocês estão gratos com tudo, tudo é harmônico, e vocês sentem aquela liberdade que sempre esperaram sentir. E todos vocês que estão ouvindo esta transmissão e que ouvem com atenção, vocês não estão pensando no que vão fazer depois neste momento. Vocês estão ouvindo com amor. É porque vocês sentem essa realidade se aproximando. E vocês ficam ansiosos por ela. E às vezes essa ansiedade pode ser tão forte que desequilibra vocês. Nós estamos olhando. Estamos aqui em muitos... Há muitas naves ao redor do seu planeta trabalhando na transição planetária. Para que ela ocorra da forma mais benevolente e amorosa possível. Amados... Vocês estão vendo a linha do tempo onde tudo já está pronto. O que nós pedimos? Deixe a ansiedade de lado, mesmo que seja por um tempo. E tentem sentir esta nova terra que acabamos de descrever. Quando uma pessoa sente esta coisa maravilhosa que é esta nova era e este novo mundo ela começa a criar as energias que dão suporte à instalação da 5D em Gaia. E se uma pessoa estiver fazendo isso, duas, três, quatro, e se forem mil, e se forem muito mais, vocês estão criando uma rede interplanetária de luz. Todos vibrando em harmonia, enxergando... Este novo planeta, funcional, amoroso, benevolente, feliz, alegre, não há doenças num planeta 5D. Você não fica doente, você não morre, não é necessário que haja uma 4D, ela vai cair junto com a 3D. Na 5D, você troca de corpo simplesmente porque quer ir, para vibrações ainda mais superiores? Vocês fazem viagens interplanetárias em questões de segundos? Vocês fazem coisas belíssimas. Ela está chegando, amados. Mentalizem isso. Estamos pedindo esta ajuda. Criem essa consciência de luz. Ajudem-nos. Estamos pedindo ajuda para acelerar a implantação definitiva da 5D no planeta Terra. E é com a ajuda de vocês, vocês que nos ouvem, vocês que estão despertos, vocês já estão despertos. E todos que ouvem já estão em ascensão. Vocês não ficariam ouvindo por acaso, jamais. Portanto, amados, ajudem-nos cocriando a nova Terra, Vibrem luz, vibrem alegria. Conversem sobre coisas que te deixam feliz. Converse sobre aquilo que é belo. Não importa que os outros digam. Você tem que olhar aquelas outras coisas. Continuem firmes. Vibrem luz. Nós já falamos para este canal. Quando vocês vibram luz mesmo em meio ao caos. Vocês estão sendo os termostatos ambulantes que ajudam o planeta a não desabar em tristeza? Sejam termostatos ambulantes, sejam aqueles que equilibram as vibrações, que elevam as vibrações do seu planeta Terra, que está ansioso para se tornar 5D definitivamente em todas as instâncias. Nós amamos vocês, amados irmãos, todos que estão aqui e amamos profundamente e incondicionalmente. Nós somos os Arcturianos, juntamente com os outros seres de Divina Luz, Arcanjo Miguel, Mestre Sananda, Mestre São Germain, Arcanjo Metatron, Mestra porte. E muitas outras consciências de luz, amor, energia e informação. E assim é, e assim é, e assim é. Que lindo! Que mensagem linda! Gratidão aos nossos irmãos, amigos Gratidão. arcturianos e toda a Egrégora de Luz que esteve junto com eles. Gratidão, foi muito forte, eu senti toda a Egrégora. Foi muito forte, uhum. todo mundo aqui sentiu. Eu estava aqui com a mão aqui direita aberta e, e recebendo todos os códigos na minha mão, foi incrível. Incrível. Eu estava com a mão direita assim, não sei se tu, não deu para ver, né, porque a tela... Não eu vi muito, com a mas a assim. minha mão estava aberta aqui, porque os códigos, você estava falando e os códigos estavam então, entrando na minha mão. Eu não estava entendendo por que a minha mão está assim, mas eu... Sim, foi incrível. Eu estava canalizando junto, na verdade, a é, Eu recebi todos os códigos, foi muito, foi muito forte. Ah, foi acredita, lindo, lindo, então, lindo. foi que linda, linda, que linda mensagem, Chiara. nossa, na verdade é, é, foi um, um destrinchado que a gente falou antes da canalização, né, foi, foi. assim, vamos explicar o que, que elas falaram agora no começo, <risos> <risos> olha, eu escutei uma coisa que eu nunca escutei hoje, nós somos termostatos no meio do caos, termostatos de luz... Eu vou te mandar que essa canalização, lindo. meu amor, eu vou mandar para ti, porque eles me trouxeram essa canalização ano passado, eles falaram sobre os trabalhadores da luz, que são termostatos ambulantes de luz, que enquanto as pessoas vibram no caos, eles trazem a luz, para o planeta não, eu vou te mandar, é bem legal, é bem interessante. Porque é assim que eu me sinto, sabe? Por mais que algumas pessoas enxerguem o caos, enxerguem guerra, enxerguem tudo, eu me sinto como se fosse uma pipoquinha. Pipoquinha, Ariana. sabe? Fica assim, ó, pulando com alegria e falo: gente, vamos contagiar de alegria, porque é a única coisa que vai curar o planeta. O amor, me isso é muito importante, certo? Ser este é. termostato. Porque, na verdade, quando a gente está vendo uma situação de caos em que a gente está longe não pode fazer nada, ficar triste, entrar naquela vibração, não vai ajudar e vai colaborar para que ela piore. Se tu ficar alegre, tu cria luz. E essa luz vai indo, ela vai se dispensando, e ela vai chegando lá. E assim, tu ajuda muito mais do que ficando é, triste. Que lindo isso. Ajuda outra muito coisa. mais. Outra coisa que eles disseram sobre o alimento que será líquido e que será, uhum. uh, será presenteado por Gaia, né? Isso eu já, já tinha visto, já. já? Incrível, porque eu tô, com, eu tô com três fraturas no corpo agora. Eu tive um acidente, eu tô com três fraturas, né? E eu não tomei nenhum remédio. E desde que eu tive o acidente, eu estou sem comer. Então, eu já estou há mais de duas semanas sem comer. Eu estou simplesmente tomando água. E, chá. Okay. e um, okay. Isso, na verdade, foi o meu corpo que me disse. eles me disse, eles me As células conversam muito comigo. E eles me disseram: para que a gente se regenere mais rápido, você não, não não precisa ingerir nada, simplesmente o prana. Então, toda vez que eu vou me alimentar, eu fecho os olhos, me concentro e eu me alimento do prana. Então, eu já estou há duas semanas sem comer e a regeneração está sendo muito rápida. Oh, o médico falou: amor. nossa, essa regeneração nenhuma criança tem. Aqui você está tendo... Nenhuma criança tem essa regeneração tão rápida. Então, assim, um, o nosso corpo, ele já está começando a se adaptar. As pessoas que estão compreendendo o que está acontecendo no planeta Terra com a energia e com tudo, está compreendendo também que o corpo não está precisando já de muitas coisas. E que se nós ingerirmos, vamos ficar sem doentes. Então, eu, eu, eu fiquei aqui. Você uhum. falando, eles passando mensagem, eu falei assim, tá, eu estou duas semanas sem comer e eles... É isso. O código aqui, ó. É isso. Esse será o futuro. É. A, quinta, a quinta dimensão é o amor. Nós nos alimentaremos, na verdade, do prana, do amor, né? E o corpo não ficará mais doente, porque nós saberemos o que ingerir. Então, Exatamente. Acho... Nossa, não vai ficar é doente. Linda, linda a mensagem. Não. Não haverá mais sofrimento, porque as pessoas não. vão parar de competir, vão sair da sobrevivência, né? Vamos porque, sair. na verdade, uhum. as pessoas sofrem porque sobrevivem e não sabem o que é viver. Então, é sair do racional e para o coração sentir. Uma pessoa escreveu aqui, ah, então, vamos todos voltar para o campo? Vamos. Vamos. Não, vamos. vamos. Vamos todos voltar, voltar para a natureza. Para a natureza. Uhum. Essa, esse é o caminho. Da quinta mas vai ser <risos> diferente. É, vai ser, sim, vamos uhum. voltar, mas vai ser diferente do que eu quero. É <risos> É porque antes a gente só sabia sobreviver, né? <risos> Agora não. <risos> Agora a gente vai se divertir no amor, na alegria, na paz, e vamos viver, nós vamos deixar de sobreviver e viver. Vamos sair daquela, uh, daquela fase de zumbis, né? Uhum. Sem a conexão com a alma, e vamos ser totalmente conectadas com a alma, que é o amor ah, absoluto, é. com, com a luz. E, e é isso, nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho. Que lindo, Kiara. Ai, que coisa mais uma linda gratidão, essa É uma então, oportunidade, Sim. eles estão dizendo hum. que agradece, agradece a oportunidade. Eles são tão gentis, eles agradecem tudo, assim, sabe? Porque tudo é uma oportunidade deles estarem falando. Então é maravilhoso, obrigada por essa contribuição que tu falou sobre estar bebendo líquido. Engraçado, hum. coincidência, eu também na última semana estou tomando um tal de marathon lá, ou Gatorade, porque... Também tive uma questão de saúde e não consegui me alimentar muito bem. Então, fiquei no gatorade de bolacha salgada só. E tá tudo bem, tá tudo bem. Que estranho, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo sempre bem. Eu já estou me alimentando dessa forma, já faz, desde fevereiro de 2022, quando eu tive uma, uma nova reprogramação no DNA. Então, desde ai, fevereiro de 2022, eu, me, eu quase não como, quase não bebo, e eu só durmo só, no máximo, três a quatro horas por dia. Que... Então, eu tive uma nova reprogramação, Nossa, porque reprogramação. o meu corpo, é, ele já está totalmente se adaptando para a nova terra, a nova terra que será realmente assim, onde todos uhum. serão saudáveis, né? Porque saberão se alimentar e saberão escutar o seu corpo e as suas células. É só amor. Só amor. <risos> É só amor, gente. É só amor. Tem gente que fala assim, o amor no alimento, o amor não sustenta, o amor sustenta sim. Sustenta. Quando a gente sabe compreender o que é o amor e quando a gente vive para amar, ao invés do, de nos estressarmos, ao invés de nos distrairmos com as coisas lá fora, que não são reais, né? não são reais, e aí a gente, a gente começa se alimentar através do amor. É a Matrix. Uhum. Então, termostatos, somos termostatos. Termostatos, ambulantes, ah, ambulantes. <risos> que coisa mais linda. Que, <risos> que amor. amor. Cara, nós estamos aqui com 1.200 pessoas assistindo ah, a gente. 1.200 pessoas recebendo essa, essa ah, vibração linda de amor, essa energia. né? Eu, eu, eu fiquei aqui um pouquinho acompanhando o que as pessoas estão escrevendo. Todo mundo está maravilhado. Sentindo essa energia. Ah, que e que eles possam, gratidão. né, Kiara, continuar nessa energia. Com Muita certeza. Muita gratidão a você. Kiara, gratidão. mas você dá atendimentos? Como é que, como é que a gente ah, con contar com você? Sou... Porque eu sou que eu queria falar rapidinho de, de uma. Uhum. Ah, pode colocar. Tá, tá lá no meu Instagram, uh, eu faço atendimento terapêutico, né? Uh, com uma terapia intuitiva, chamada terapia arquituriana intuitiva, onde eu trabalho com eles, me ajudando a intuir. No momento, gente, infelizmente, eu não tenho nenhum horário disponível na minha agenda. Eu acho que daqui uns dois meses uh, vai estar tá ok. Mas eu tenho um trabalho que está uh, com as inscrições abertas, vai começar a semana que vem, ou na outra, não me lembro, com o Matheus, do, do portal de Arturos onde é chamado de metamorfose 5D. É um trabalho uh, que vai ser feito a partir de nove sessões, espaçadas semanalmente, e ali, uh, no primeiro módulo, nas três primeiras sessões, a gente vai trabalhar a limpeza dos corpos, limpeza da ancestralidade. Na segunda parte, a gente vai trabalhar o reequilíbrio, as energias, a recalibração quântica de cada um, e no terceiro módulo, vamos trabalhar a cocriação da nova Terra, a cocriação das coisas que nós queremos. Vai ser um trabalho feito no Zoom, ao vivo, de forma canalizada, com os arcturianos e os mestres ascensionados. Quem quiser maiores informações, é só estar entrando no meu Instagram, que está lá o postzinho da metamorfose 5D. É só clicar ali e ver as informações, para quem gostar, certo? Ai, que lindo, que lindo, é, trabalhadores da luz sempre tem agenda lotada, né, Kiara? <risos> Mas é lindo, né, esse trabalho, a minha agenda até janeiro de 2024, eu, tô, eu olho para ela e falo, meu Deus, até dou uma surcada de vez em quando, ai, tá voltado. Mas é lindo, é, é lindo, né? É, o, é lindo. o metamorfose 5D foi muito bom que ele chegou, assim, chegou de forma canalizada para mim e para o Matheus, né? Para a gente estar tá fazendo em dupla. Foi bom porque ele abarca, mas, é, tem vagas limitadas, né? No máximo 30 pessoas. Então, por causa que a egrégora uh, sustenta, né? Tem que estar sustentando todos. Mas, pelo menos... Foi bem legal, por causa nesse sentido, né? Para estar abarcando mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E, que eu só queria te perguntar rapidinho. Tu nunca pensou em dar curso de leitura de plano de alma? Ou não dá para dar curso disso? Tem que ter algumas... Uh, o leitura de alma é o seguinte. É, ele está dentro do curso Master Coach terapeuta de alinhamento, ah, então... Ah, ele está dentro. Tá. Aula, é, porque para a pessoa fazer uma leitura de alma, ela precisa passar pela terapia de alinhamento, não é qualquer pessoa que consegue fazer uma leitura de alma. Uhum. Então, no, é a última aula, depois de seis meses intensivo, eu tá. ensino a ferramenta que eu uso. Só que tá. a leitura de alma, ela é 30% ferramenta e 70% a mediunidade. Entendi. Né? Maravilhoso. Então assim, é preciso a pessoa realmente passar pelo todo o alinhamento do ser, mente, emoção, físico, e espiritual, para depois Aham. ela conseguir fazer uma leitura de a leitura de alma, né? Mas ele tá, tá. dentro. Para todo mundo que me pergunta, é gratidão porque alguém me perguntou se, a Kelly dá curso e eu não sabia responder. Eu ai meu deus e agora, agora que tu respondeu eu já sei responder. <risos> Sim, leitura de alma está dentro do curso Master Coach, Master Terapeuta Coach. de Alinhamento é. É. tá bom tá. Perfeito, é, perfeito tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui que eu só queria só claro. responder bem rapidinho uhum. claro. que eu queria Kellen, gostaria de saber por que tu tens esta experiência tão avançada em relação ao nosso tempo visão e experiências que são para o futuro da humanidade tá. na verdade eu, eu fiz um contrato com o Projeto Terra eu tenho um contrato e nesse contrato estava escrito que exatamente nesse momento em que a Terra estaria passando pela transição, eu seria preparada para trazer informações necessárias para quem quisesse também escolhesse em ir para a quinta dimensão, porque quinta dimensão é uma escolha, é um estado de consciência, é uma vibração, uma frequência. Então, quem quiser esse caminho, escolher essa consciência, eu seria preparada para ser, primeiro, eu teria que trabalhar comigo, para que depois eu conseguisse ser inspiração. Aqui eu não estou ensinando ninguém, eu simplesmente vivo a minha experiência, eu mostro como é que é, e quem quiser, né, eu mostro como é que funciona tudo isso. Mas é um contrato, né? Eu trabalho diretamente com a Gaiom, a é a minha consciência mais elevada, está na 12ª dimensão. A nunca esteve encarnado, ele é uma energia de puro amor tá? Então, por isso que vocês sentem tanto amor quando eu falo no meu olhar, porque a Gaion está sempre comigo, sempre. Não é uma coisa que eu canalizo, eu e a Gaion somos uma coisa só. Quando eu falo, a Gayon também está falando. Uhum. Juntamente com a Gayon, eu tenho a minha egrégora liriana do meu lado. Os lirianos, eles são aqueles que dão, me dão força, me dão coragem e vêm com aquela rebeldia bem sadia que vocês conhecem de Karen. <risos> Karen, aquela rebelde... <risos> Está aqui no planeta com a rebeldia que não aceita regras, não aceita, não aceita nada e de vez em quando vem com aquela força que parece um fogo, esses são <risos> as influências dos meus irmãos lirianos. <risos> e quando eu falo totalmente amor, meu, olho, meu olhar muda, tudo muda, aí é agaion agaion ele é totalmente Ai, amor, né? Mas é, é simplesmente um contrato. Eu tenho um trabalho com o Projeto Terra e é por isso que eu fui preparada para isso. Né? <risos> pois é. Gratidão. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui para você, Kiara. Alguém fez uma pergunta tão interessante enquanto você estava canalizando? Beatriz Magnago, muito obrigada pela sua co colaboração. Deixa eu só ver aqui, eu tinha visto uma pergunta, não sei se eu vou achar de novo. É que o chat ficou longo agora, né? <risos> Teve uma pessoa, Kiara, que ela perguntou assim, é que eu não estou encontrando a pergunta, mas é. eu lembro mais ou menos. Ela perguntou como que você, é, como que a gente sabe se uma uhum. canalização ela é da mente nossa ou se realmente uhum. é uma canalização. Certo, pergunta importante. Gratidão pela pergunta. Assim, ó, uh, tu tem que trazer algumas, assim, ó, eu, por exemplo, leio, lia muitas canalizações então, tu vai trazendo algumas informações para saber o que é o teu ego que está falando e o que vem de uma consciência de luz. Por exemplo, coisas que, que, que servem para a humanidade em geral, que não são para um grupo em específico, são canalizações. Tudo que inspira medo, que inspira culpa, que inspira angústia, provavelmente não é uma canalização. Tudo que traz o olhar para aquela, para aquele ser humano que está canalizando e não um olhar para o mundo, não é uma canalização. Então, como é que faz essa diferenciação, né? Tu tem que, é, por isso que eu digo que eu fiquei muitos meses treinando é bom quando tu treina e ouve a tua própria voz, porque a partir do momento em que tu ouve a tua própria canalização, tu começa a observar o que está que sendo trazido ali. Se tu encontrar algumas destas coisas, opa, peraí, aqui não é a canalização, a minha personalidade entrou aqui. Ok, não desista só por causa disso. Continue, porque você vai refinando o seu canal. Os seres de luz, eles não falam nada sobre dualidade. Eles não canalizam sobre política. Aquele político é da luz, aquele político não é da luz. Isso não é canalização, gente, isso é personalidade. Eles não canalizam sobre alguma coisa em específico para dizer que um é melhor, o outro é pior. Eles, eles trazem esclarecimentos e, geralmente, junto com o esclarecimento... Vem alguma solução, alguma dica, alguma coisa que vai servir e que vai vir para todos, que todos podem utilizar na sua vida. Como a Kelrin aqui, por exemplo, trouxe de forma canalizada, que talvez ela não saiba, que ela uh, começou a usar um alimento mais utilizado, isso ajudou ela, parará, parará. isso é uma coisa que serve para todos, não é uma coisa assim que só um tem acesso. Não, todos podem utilizar, por exemplo, de estar acessando como é que eu posso utilizar a minha alimentação. É uma coisa possível para todos. Não é só para um grupo em específico, ou para uma cultura em específico, ou só para um país em específico. Não, são globais, são para todos. Então, gente, eu recomendo... Dá uma olhada, tem um material do Lee Carroll, que é o canalizador de Cryon do serviço magnético. O Lee Carroll tem muitas canalizações, porque ele começou a canalizar em 89, né? muito tempo. Então, ele foi desenvolvendo isso. É só colocar no Google o que é canalização Lee Carroll. Ele traz várias diretrizes, ele traz várias dicas para que tu comece a diferenciar o que, que é ego, o que, que é personalidade, do que, que é uma canalização real. E as canalizações elas vão se afinando, se refinando, tá, gente? Então, assim, eu encontrei no início do meu processo de canalização, eu encontrei ali, não, isso aqui é meu ego, isso aqui é a minha personalidade, isso aqui é eu que penso, isso não serve para todas as pessoas. E aí eu fui limpando, claro, né, tu vai também entrando em contato com o teu eu superior, vai abrindo as tuas conexões, os teus chácaras 5D, para estar tá cada vez mais trazendo a mensagem mais purificada possível. É isso. Lindo. Que explicação, <risos> Kiara. Uau. Ótimo, ótimo. Gente, é, tem pessoas aqui Gratidão. falando é, para eu ver aqui a, as perguntas. São tá. muitas perguntas, eu estou tentando eu rolar Eu posso aqui responder depois. Tá. Uhum. Sim, também, sim, também. Uh... A Natália Villela. E as pessoas que não quiserem ir para a quinta dimensão vão morrendo aos poucos? <risos> gente, uh, tá, entendi. Assim, ó, uh, nem todos querem ir para a quinta dimensão, tá? Às vezes, uh, a gente tem que respeitar o tempo de cada um. Cada alma está com a sua idade, né? Tem almas aqui na Terra com 300 mil anos, outras são mais jovens. Então... Cada um está no seu momento. Se você pegar um ser humano jovem espiritualmente, colocar ele no planeta 5D, ele vai entrar em depressão. Por quê? Porque não tem nada que excite ele no sentido de eu quero competir, porque ele ainda está naquela fase onde ele quer trabalhar de uma forma mais competitiva. Ele precisa dessa energia dual para que ele alavanque algumas coisas. Isso é importante de estar olhando, porque, na verdade, nós paramos de julgar as pessoas que não estão indo para se 5D, elas não estão sendo más, elas só estão sendo elas porque elas estão naquele momento. Você não vai criticar uma criança porque ela não sabe ainda fazer aquele quebra-cabeça. Você não vai fazer isso, você vai entender que ela é uma criança ainda. Então, são crianças e elas precisam do seu tempo para não forçar... Vocês puxarem, vocês vão forçar. Então, assim, tá tudo bem. As pessoas, como todos nós, vamos desencarnar. Talvez a gente passe para 5D diretamente, para o nosso corpo carbono, para o nosso corpo de sílica. Outra vez, todo mundo vai desencarnar. As pessoas que desencarnarem e que não querem ir para 5D vão para outros planetas 3D. E as que querem vão ficar na Terra e estar 5D mas tá tudo bem não querer tá gente não é errado não é não é isso tá não, <risos> mas é vai ser mesmo. aos poucos tá não vai ser um evento pelo menos o que eu recebi dos Arcturianos é que não vai ser um evento catastrófico de uma vez só vai ser uma coisa uh, paulatina certo uhum. e vamos focar na vida e vamos focar no amor porque as pessoas que não estão querendo se conectar com o coração, na verdade estão sobrevivendo, sobrevivendo não tem muito a ver com vida, tem mais a ver com uh, a não vida. Então vamos focar <risos> na alegria, <risos> vamos focar no amor, vamos nos divertir. <risos> Por favor. Vida, gente. Espiritualidade, vocês que querem focar na espiritualidade, espiritualidade é amor e alegria. Né? não tem nada de complicação a espiritualidade uma pessoa não. que é espiritual ela sorri, ela tem vontade de sorrir porque uhum. é uma coisa tão leve é uma coisa tão, tão gostosa que quando você pratica a espiritualidade é só o amor tá? espiritualidade não é ver espíritos não é dons, não é religião espiritualidade é amor e é. alegria é, é só isso, não, não compliquem é. <risos> comigo não complique. aqui eu desmistifico tudo <risos> É isso aí, Keori. É a simplicidade e eu assino total, em Assino embaixo <risos> totalmente, meu anjo. Né, Keori? A gente estava falando no começo. A melhor coisa é a gente falar com a linguagem de uma criança. Se uma criança compreende uhum. aquilo que a gente está falando, é porque a gente está na simplicidade do amor. E é isso. <risos> é isso, tá? Uhum. Criança uhum. é alegre porque ela não complica a vida. Por que, que nós complicamos? Então vamos ser mais simples. É. Vamos olhar a vida com mais com mais diversão, com mais alegria, a gente não precisa complicar, vamos sair dessa sobrevivência e vamos começar a viver, né? Tudo sempre é. dá certo quando a gente fica no aqui e no agora, totalmente presente, né? Aqui no agora presente, tá sempre tudo é. em paz. Kiara, você gostaria de deixar uma mensagem para todas essas pessoas maravilhosas que estão aqui? Sim, eu gostaria de dizer muito obrigada, os arcturianos também trazem a mesma coisa, gratidão por Todo o amor que vocês trouxeram aqui, cada um que está aqui sai carregando códigos de luz, energias de luz, que pode compartilhar com quem quiser. Não precisa fazer nada para estar compartilhando estes códigos, porque na verdade você se torna um farol de luz e um farol de luz ele vai caminhando e iluminando. Ele não precisa olhar e falar alguma coisa. Então, gente, se vocês querem ser faróis de luz, que sejam muito mais amor. Quando forem levar alguma coisa para alguém, que levem as coisas iluminadas, as coisas do amor. Não compartilhem notícias ruins. Uh, a TV já está fazendo isso bastante, vocês não precisam estar fazendo isso. Quem sabe a gente faz um movimento diferente, quem sabe a gente vai para um outro patamar onde a gente compartilha as coisas boas, compartilha uma coisa bonita que tu viu ali na rua, compartilha uma coisa legal que tu sabe que uma pessoa fez de bom pela outra. Se você passou por alguma coisa negativa ali, olha, se você não pode fazer nada, deixa para lá, sabe? Traz alguma coisa engraçada, traz alguma coisa legal, colabora. Gente, existem milhares de pesquisas científicas falando sobre a cura através da alegria. Quantas pessoas né, vão a hospitais, o trabalho da Kelly, lindíssimo, né? Com <risos> hospitais, palhaços, com aquelas roupas engraçadas. O que, que eles estão fazendo ali? Estão curando pessoas porque eles sabem que o amor, a alegria e a risada, na verdade, são gotas de remédios curadores gratuitos que todo mundo tem disponível. Então, pessoal foquem, acessem a alegria, acessem o amor, acessem a compaixão, sejam compaixão, vocês ajudam muito o planeta, sendo isso, e vocês podem fazer isso, gratidão, nós amamos vocês. Ai, que linda você é, Kiara, todo mundo se apaixonou por você aqui, você é uma maravilhosa, oh, deixa eu te agarrar. <risos> Você tá no sul, não tá, Kiara? Você tá no sul? Eu tô viu? no sul, aham. Uh -huh. eu, eu vou pro sul em junho, tá? Ai, Mi, me... a, gente, a gente vai conversar. A gente, uh -huh. a gente vai a gente se ver, se ver né? A gente vai se ver, uh -huh. a gente, gente vai se ver. A... o contato da Kiara tá aqui na descrição, é só você clicar aqui na descrição e você vai encontrar o contato da Kiara, tá? Pode procurar ela, que daqui a dois meses ela já tem um lugarzinho na agenda dela. Isso. Meu amorzinho, botou você... o meu Instagram, Uh... botei seu Instagram. Ah, Obrigada, porque tá? daí é melhor, porque daí tem o um Linktree. <risos> isso, e vocês que estão aqui ó, no chat perguntando sobre curso, sobre evento, tudo, gente, eu tenho um link aqui, o ah. Linktree, que está aqui no meu, na descrição, clique falar com vocês, vocês vão ver tudo que vocês querem saber, Master Coach, Esquema 23, onde comprar meu livro, vocês vão ver tudo, tá bom? Ah. É só você clicar aqui na descrição. E Kiara também tá na descrição. Vai lá. Vocês encontram Gratidão, tudo. Keurin. E vamos ver mesmo mês que vem, tu vai no meu canal fazer uma live comigo. Olha só, ah, convidei você... ela ao vivo na frente de todo mundo pra <risos> ela não poder dizer não. Não posso dizer não. A Keurin, quando dá a palavra, precisa cumprir que tu isso com ela, feia. É uma ah, eu grande, preciso, minha. meu anjo, no mês que vem, você vem no meu canal, dá uma live, Bom. por favor, quero muito, vai ser maravilhoso. Com vai certeza. Ser maravil... Eu sei que você tem uma agenda apertada, eu também tenho uma agenda apertada, mas a gente vai conseguir achar um. gente. Mas gentil. eu crio, eu crio o tempo, ah. eu crio. <risos> E, gente! E, e, cara e, linda, <risos> obrigada por tudo! Muito gente bom. linda que está aí no chat, muito obrigada pela presença de vocês, pelo carinho, eu senti toda a energia de vocês, todo o amor de vocês, eu espero que vocês também tenham recebido essa energia linda e maravilhosa dos irmãos arquiturianos, da Kiara, do meu coração para vocês, então fiquem na paz, Fiquem na alegria, vão se divertir, porque a vida é muito linda para vocês ficarem perdendo tempo com preocupações, tá bom? Então, um beijo para todos vocês.